Hoje é a continuação da configuração do Racing no Betaflight, vou também configurar o OSD, o que aparece no ecrã. E com este vídeo de hoje vocês já podem voar, porque eu também depois quero mais tarde fazer uns vídeos sobre este meme que está aqui atrás. Já tem vídeos, vou deixar aqui em cima no card, com ele a voar, mas como já fiz mais alterações, vocês agora neste momento já conseguem ver ali atrás uma câmera, por isso já sabem, se gostarem do final demonstrem, compartilhem com os vossos amigos, que é para eles também aprenderem o racing e a ganharem aquele bichinho da modalidade, e se és novo no canal, é só subscrever e assim ajudas a comunidade a crescer. Está salvo. Se a gente reparar, se eu carregar aqui no 1, ele vai apitar. E acende ali a luzinha a dizer que... Está ativa. Ora, Angle, Horizonte, Acro. Não se esqueçam, tem que estar sempre sem hélices, nas configurações. Até mesmo no binding eu fiz um erro, devia ter tirado as hélices e depois feito o binding. Ora, o armar e o desarmar, o canal 4, para já não vou dar nenhum significado. A seguirem ajustes, não se faz nada, aqui também não e aqui. Aqui nos motores, ativamos isto, que aceitamos os riscos, se a gente acelerar um bocadinho, aqui no master, os motores mexem, isto é bom é para quê? Espera, imagina, vamos aqui ao teclado e vamos subir até um valor onde ele se consiga ver. Ora, depois de ter posto isto a andar devagarinho, vamos ver se a rotação dos motores está a andar para o sítio certo. Cada motor tem uma setinha. Se fizeram igual como eu fiz no vídeo da montagem dos motores. Esta seta está para este lado e o motor está a andar para este lado. Esta seta está a andar para aquele lado e o motor também está a andar naquela rotação. Aquele motor está a andar assim e a seta também está a andar assim. E este motor está a andar assim e a seta está a apontar naquela posição. Estão a funcionar bem. Se tiver por acaso algum motor ao contrário, tipo, vamos imaginar que este está ao contrário, estava a rodar assim. O que a gente pode fazer é chegar aqui, tirar a solda, trocar só dois fios e ele volta para a rotação normal. Ou então podemos usar um outro programa onde ligamos à controladora. Ele através da controladora vai ao ESC e do ESC muda a rotação. Mas isso pode ser para um outro vídeo. Está bom, não preciso mexer mais nada, desligo. Aí mais uma coisa, não acelerem isto ao máximo. Porque podem estar a dar cabo do, dos motores. Podem estar a dar cabo dos motores. por falta as hélices. E, e eles depois começam a vibrar bastante. Por falta de peso. Ora, desativamos isto. O OSD. Ora, o OSD é engraçado. Vocês lembram-se no início do vídeo. Não aparecia nada disto. Aparecia isto muito mais cheio Com muito mais coisas. Agora, por eu ter ativo... Aqui o OSD, ele vai aparecer o que eu tenho aqui no ecrã. Ora, como vocês veem, o que está aqui a mostrar, é o que está a mostrar no ecrã. Agora vou tentar mostrar aqui isto de outra maneira. Primeiro vou puxar isto para cima e vocês veem tudo o que aqui tem. Aqui há muita coisa. Aqui também deste lado há muita coisa. Cada coisinho destes mostra-vos algo aqui no ecrã. Por exemplo... Como vem ali ativou aqui o, o pitch roll e vocês sabem qual é o vosso pitch roll os, os valores, fizemos isto. Ora como vocês estão aqui a ver, isto dá para mexer. Eu posso pôr, dizer que a bateria está fraca no outro sítio. Como tenho aqui o desarmado, tenho aqui a voltagem da bateria, pus aqui a amperagem, pus aqui o tempo de voo, que é quando armo o drone. E tenho aqui os modos, aqui em cima. Se eu ir buscar a câmera, vocês veem, aquele lado está. Até vou pôr isto maior. Ora, vocês aqui em cima estão a ver um bocado mal também por causa de, do aparelho que eu estou a usar para captar imagem no computador. Se, é, se eu meter assim a tampa, vocês veem um bocadinho melhor. Se eu chegar aqui ao rádio e na chave dos modos puser no modo 2 automaticamente ele passa para Horizonte vocês têm no que é, quer dizer okay, que, em que modo é que vocês estão a voar assim está em Acro e aparece lá Acro Stabilize, Horizonte e Acro 5 é, estrelas ao mexer assim vocês também veem lá a setinha, setinha não, o Horizonte a linha do Horizonte a mexer vocês têm, estão a ver está desarmado agora por outra vez isto pequeno Basicamente é a terceira vez que eu estou a gravar este vídeo porque eu só descobri que isto funcionava aqui um, ao bocado quando estava a fazer uns testes. Tive de voltar a gravar tudo por causa disto aqui. Porque por exemplo, se vocês mexerem aqui, dividi agora o ecrã em dois para vocês verem, se eu puser aqui o desarmado aqui para baixo, ele passa já automaticamente ali para baixo. 5 estrelas, muito fixe, vocês assim conseguem alterar as coisas em tempo real para ajustarem ao vosso ecrã. como veem aqui nesta zona eu tenho muito espaço, e vocês já estão a ver aqui que eu não tenho espaço nenhum por isso eu meti o limite, em baixo e em cima e agora depois das alterações, porque depois vemos aqui, ativamos mil e uma coisa, até a rotação, que eu aí não sei se está a funcionar bem ou não mas se eu fizer salvar, vemos aqui, sensores não é preciso alterar nada aqui também. Não se altera nada aqui também. Não se altera nada ora isto aqui. Só como eu estava a dizer, só descobri há pouco tempo como é que isto funcionava e só funciona a partir da versão 18 do OSD. O 17 eu não consegui pôr a funcionar e foi naquela do tentativa e Lembrei-me: olha, deixa-me experimentar o 18 a ver o que, é que acontece. Experimentei o 18 e o 18 está a funcionar, está muito bom. Só a mesmo aquela questão de não dá para pôr tudo de default. É só dá para limpar e depois voltar a repetir e salvar normal. Mas de resto está muito, muito fixe mesmo. Ora, eu agora vou armar. Aparece armado. E vocês veem que estou no horizonte. Vocês estão em No horizonte. Em acro. Como vocês estão a ver, ele está a apitar e a bateria a dizer que está fraca no ecrã. Por isso está tudo a funcionar bem. Ora, voltando aqui ao Fail safe, faltou-me dizer aqui uma coisa. Que é, aqui em cima, se eu armar o drone, vai aparecer este, este triângulo amarelo. Vocês estão a ver aquele paraquedas antes de voarmos com ele. Vamos fazer o seguinte, é desligar o rádio, ele assim é a trabalhar com um bocadinho de aceleradora e ver se aqui em cima aparece o paraquedas a vermelho e se ele desliga. Ora, como viram, ele desliga, o buzzer começa a tocar e lá em cima no programa aparece o, o paraquedas, quer dizer que está tudo a funcionar. Como viram, liguei através do rádio e ele simplesmente deixou de, de apitar. Depois de termos feito as configurações, é ligar a câmara, ligarmos o VTX, como é que o VTX já está apertado de maneira diferente, já não está com aquelas fitas aqui que ficava muito estranho, arranjei aqui uma pecinha que ficou aqui mais ou menos, sempre conseguimos ver aqui o ecrã, cá em baixo mudamos. O canal. Câmera depois é regulável. Com o ângulo. Agora é só apertar aqui isto. Pôr isto aqui tudo cá para dentro. Verificar que não apertamos nenhum fio. temos aqui. Apertamos isto. Depois estar apertado aqui em baixo. Colocamos aqui isto assim, desta maneira, que usar este tipo de receita, ou não esqueçam por aqui uma borracha que é para esta parte de trás não entrar em contacto aqui com o ferro dos pilares, depois passamos aqui, temos de ter cuidado aqui com os botões, temos de ter cuidado aqui com os botões, assim ficamos com o nosso racing montado, está pronto a voar, o que foi feito aqui na série até hoje, como ele está, já dá para voar, já conseguem voar com ele, para quem já está a esperar por a série estar muito longa, e eu entendo essa parte, também eu não gosto de ver séries muito longas, mas como este é o primeiro racing aqui do canal, eu gostei de aprofundar os pormenores, para depois no futuro, quando eu criar outros drones idênticos, ou outros drones onde sejam semelhantes, em alguns componentes eu poder dizer ah no meu vídeo X aqui em cima hum, tenho a mostrar como se monta esses componentes e assim não preciso estar depois no futuro a gastar mais horas de série onde já tenho uma série que tem muitos pormenores. Ora e mais ainda os próximos vídeos sobre o Racing já é sobre ele a voar hum, como se comporta cada modo de voo. Mais alguns voos e mais algumas quedas. Também é sempre bom ver. Bom só a se rir um pouco. E depois futuramente irei mostrar mais uns vídeos. Como é que eu já tenho a configuração. Mas como está atualmente já voa. E voa razoavelmente bem. E não se podem esquecer que isto também é um drone. Um preço muito baixo. Por isso também não podem esperar muito dele. Mas para o primeiro drone já é muito bom. Começou a poder aprender tanto a montar um drone como depois a configurar e a voar depois quando o senhor tiver a vontade e o bichinho aqui do, da modalidade entrar aí sim o senhor começa a investir em material mais resistente em material mais caro e material melhor Pá, espero que tenham gostado bastante da série até aqui. Parece que estou a dizer um adeus, mas isto não é um adeus. As séries já vão ser mais desfasadas. Nem todas as semanas vai haver vídeos agora da série, porque eu também não quero que a série acabe. Eu quero trazer mais vídeos como é que ele está, como é que o drone está, como é que eu tenho as configurações. Por isso não vou acabar a série a dizer este é o último vídeo, não. Depois há sempre melhorias, depois há sempre material que se estraga. Como por exemplo, eu agora não vou voar com ele porque não sei se dá para ver, mas eu tenho aqui esta peça estragada. Várias quedas que dei, parti aqui esta parte do receptor. Por isso tenho que esperar que também venha peças para ele. Enquanto isso vou usar outro receptor, que é o maiores que eu tenho, para poder voar e treinar, porque eu preciso treinar também para vos mostrar alguns vídeos engraçados. E não percam os próximos vídeos do canal e até já!